O governo mudou as datas para desligar o sinal analógico da TV. Agora o processo começa em 2015 e termina três anos depois. Mas tudo com um ponto bem claro. Ninguém vai ficar sem o sinal de televisão no Brasil. Confira na reportagem de Renata Maia. Hoje, ao ligar a TV em um canal digital, o brasileiro também conta com o sinal analógico. Eles convivem em harmonia. Mas daqui para frente, o caminho é óbvio. A tendência é ter apenas TV com imagem e som em alta definição, sem o velho sinal que sofria interferências. O desligamento do sinal analógico vai ocorrer aos poucos. As datas vieram no diário oficial. A mudança começa em 2015 e vai até 2018. A princípio, vão ser feitos 730 desligamentos de sinal. Isso atinge cerca de 2 mil cidades. Com isso, o Governo vai conseguir retirar canais de uma parte do espectro que agora vai ser usada para banda larga. É a faixa de 700 MHz. O, o calendário de 2015, ele vai considerar a liberação da faixa de 700. 2016, 2017 e 2018 vai ser naquelas cidades onde melhor combinar recepção e transmissão. Mas o Governo não se preocupa apenas com a mudança dos canais. Para que você possa receber em casa o sinal digital é preciso ter uma TV adaptada para a tecnologia ou um receptor. O governo estuda formas de facilitar o acesso da população a esses equipamentos. A ideia que a gente está tá mais, mais amadurecida e que, que eu considero melhor é aliar um, um, um bônus para a população de baixa renda com juros baixos para que esse, esse gasto seja uh, diluído numa prestação. Porque, isso é importante dizer, o governo não vai tomar nenhuma medida que deixe a população sem televisão. Além da mudança nas datas, o decreto também trouxe outros pontos importantes. Um deles é que as outorgas de televisão analógica só vão ser concedidas até o dia 31 de agosto. Essas outorgas se referem a licitações já em andamento.